Recentemente Minecraft Utopia, a minha base foi explodida, destruíram toda a minha base, os meus pets e tudo que eu amava. E o pior, eu não consegui nem sequer chegar perto da nave alienígena que destruiu a minha base. Significa que toda a cidade corre perigo. Hoje eu vou iniciar a grande muralha de Utopia para a gente poder se defender de todos os invasores. E esse é só o começo do nosso plano de calamidade. E bom, vamos começar a trabalhar logo antes que seja o fim. Se inscreve no canal, deixa o gostei se está gostando da série ver o vídeo até o final, que tá muito bom. Agora, vamos voltar para a realidade. Meu Deus do céu. Eu tive até que, que parar um tempo para conseguir absorver essa informação. Mas a minha base, tudo que eu construí. A Minha vida, as galinhas, os meus pinguins, todos eles. O quarto do Juninho, tudo, tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha se foi. Não sobrou nada. Acabou. Foi destruído. eu não tem mais volta. Eu só queria saber que isso ia acontecer para tirar os meus pinguins daqui, mas. Eu não sei o que fazer agora. Eu acho que eu preciso de um, de um novo lugar para morar hoje. Definitivamente é um dia triste. Bom, ao menos não pegou nenhuma parte da cidade. A cidade inteira está intacta. Eu acho que não me resta nenhuma escolha fora morar na prefeitura. Eu, querendo ou não, o meu quarto de hotel eu emprestei pro night. Tem tantas coisas que eu queria fazer hoje, mas eu não sei nem por onde começar. Bom, eu acredito que agora é uma hora boa para fazer uma passagem secreta aqui. Eu vou fazer o meu quarto aqui dentro. Eu preciso de algum lugar para dormir, um lugar para pensar nas coisas. Bom, eu fiz uma passagem secreta que ontem era para ser uma surpresa para vocês. Mas se eu passo algumas páginas, aqui se abre. e Eu tenho uma sala secreta aqui, mas agora vai ser o meu quarto. Ligação anônima. A alô, alô? Atenção, prefeito. Atenção agora. Vem para a delegacia já, pois ela está em estado de calamidade. Quem tá falando aí? É a Jenny. É a Jenny. Tá bom. Tchau. Tá, gente. Aparentemente tá acontecendo alguma coisa. Pera. Acho que por enquanto corre para a delegacia. Eu preciso urgentemente descobrir o que está acontecendo. Corre, corre, corre. Tá, calma, eu vou pegar minha moto, eu vou pegar minha moto. Mano, o que será que a Jenny quer, mano, aqui na delegacia? Do nada, mano. Eu não sei o que ela quer, mano. Por que é uma fumaça ali? Opa, tá até no um churrasco aí, é é peça do Pedro, que me chamaram, né? Ô, Jenny, oi, tudo bom? Uh, Jake. Dá licença, Jenny. Tá precisando fogo no chão. Eu sou Jake. Tô tratado com meus relatórios. Eu sei! O que aconteceu aqui? Polícia você tá bem? Mano, o que é isso? Falou uma explosão aqui. Xerife! Xerife grave! Você tá bem? Mano, eu vou chamar o Pedro com essa ambulância. Eu vou chamar o Pedro com essa ambulância. Calma! Deixa eu ter ambulância ainda. Mano, calma, pera, calma. Mano, explodiu tudo. Mano, explodiu tudo. As celas. Explodiram. O corpo do Tugin não tá aqui. O corpo do Tugin não tá aqui. Calma, pa, calma, pai. Eu, vou, eu, vou, eu vou pular pela janela mesmo. Existe um mundo que o corpo do Tugin tá no hospital. Ele tá no hospital machucado. Ele não fugiu, ele não pode ter fugido. Ele tinha um míssil. aí, ele tinha um míssil. A delegacia explodiu e ele tinha um míssil. Não, não, ele não faria isso. Ele, ele não faria isso. Não, calma, eu vou, eu vou no hospital olhar se ele tá lá. Tá, o, o, o meu carro... Bom, deixa eu a minha moto. Pedrux, Pedrux, você tá aqui? LG, LG, eu tava tá muito bem? preocupado com você. O que aconteceu naquela ligação? Eu vi um cara. Barulho... Meu Deus do céu. Eu já te explico, eu agora. já te explico. O, o Tugin tá aqui? O Tugin? Não, não, não, não. O Tugin tá você aqui. Tem certeza absoluta que o Tugin não tá no hospital. Sim, eu, eu sei que ele foi explodido lá numa hora, o apoio, eu levei ele pro hospital, mas eu não sei, ele tá desaparecido. Exatamente por isso. Eu, eu descobri agora da explosão. Eu descobri agora da explosão, explosão e eu não sabia disso. Tá. Mas então foi essa explosão... Não, pera, não tem como. Eu tinha visto a explosão ali. Que explosão foi aquela que aconteceu no, no comunicador? Pedrux, a minha casa. V vem é, cá LG, ver. LG, o que que tá acontecendo? Mano, é, a Pedrux. mesma coisa. Foi a nave. Exatamente, Pedrux. Eles destruíram tudo o que eu Era, tinha. Cadê eles? Eles não estão aqui no centro da cidade. Eles estão fazendo de propósito. Pedrux, eu acho que eles estão planejando um grande ataque. Eles estão fazendo base por base. É igual eu falei. Eles vão destruir base por base. Eu falei isso com o House. Eles vão destruir base por base até da cidade não pedro eu tenho uma ideia eu vou fazer uma grande muralha aqui em utopia e eu vou fazer uma cúpula de vidro para proteger a cidade tá eu acho que é uma ideia boa eu acho uma ideia ótima na verdade a gente tá precisando desse tipo de proteção mesmo é o único problema é que eu não sei nem como eu vou conseguir fazer isso mas de qualquer forma pedro então sim eu perdi minha base meus pinguins e tudo que eu tinha de importante como Os se fosse suficiente também. sim Todos, a delegacia foi explodida lá e agora aparentemente o Tuguin fugiu. Não é você que tá com a minha moto, né? Tá um caos, não. Eu acho que alguém roubou nessa confusão toda. É, eu acho que foi ele. Será? Eu tenho certeza, porque pensa comigo, como mais ele ia fugir? Tá, então pega seu carro, talvez, e vai atrás dele. Não adianta. Você falou que já faz tempo que você atendeu a bunda, um, então... A moto é muito mais rápida que o carro, ele já deve estar muito longe e, e sem falar que a minha prioridade Por mais que eu queira acabar com ele Seja prender ele, deixar ele preso pra sempre No local até tá mais seguro que aquele, o meu foco agora é a cidade mano. A nave explodiu, a base do abuso Explodiu a minha, mano. Muita coisa aconteceu Acho que o foco realmente tem que ser a nave. Esquece o Tuguin, Ele fez um crime sim, mas esquece A gente tem coisa maior pra dar Você conseguiu fazer armadura pra todo mundo já? Não, ainda não. Eu tô entregando os comunicadores pra todo mundo Tá, é, eu vou mostrar isso só pra você, tá bom? É, vem, vem cá, vamos na prefeitura E a única coisa que me restava era o apartamento, só que eu Fornecer fornecido para Night Town de morar, eu pensei em pegar uma parte da prefeitura para fazer de casa. E já que aqui vai ser a nossa sala, eu fiz uma passagem secreta. Você já fez a passagem secreta? Na real, ela veio pronto. O Jonathan Drew fez uma saída de emergência, só que eu adaptei. Tá, ah, mas por que, que tem um livro e outro não? Então, esse livro é só para fazer gracinha. Mas se você mudar o livro de página algumas vezes... Ah, que doido! Então, e eu tô pensando em pegar aqui, fazer uma sala para guardar meus planos, minhas coisas e aproveitar para fazer o um meu quarto, né? Eu preciso de um quarto e, sei lá, eu, eu não quero voltar para ela depois de tudo que aconteceu. Tá, tá, tá, esse que é uma boa ideia mesmo, LG. Que daí pelo menos você fica bem mais próximo da cidade. Igual eu. Quando eu vendi minha fazenda, eu quis ficar mais próximo da cidade aqui também pra mim ver o que tava acontecendo. Foi em boa hora isso. Sim, é, por sinal, eu queria pedir pra você fazer mais apartamentos ou locais para as pessoas morarem. Vamos ver pra fazer casa pro povo. Eu vou colocar uma muralha nessa cidade. Eu não tô brincando. Eu vou tampar ela tá. toda com uma muralha. E pra isso, eu vou precisar que todos morem aqui dentro. Porque eu não quero ninguém entrando e saindo toda hora. A gente tá em estado de calamidade. A gente não pode ficar brincando de sair, entrar e tudo mais. Eu vou abaixar o preço do carro pra todo mundo. Poder dar vontade pela cidade, mas. Acabou esse negócio de cada um morar onde quer. Acabou. Tá, então a gente tem que proteger a cidade. Beleza. Vamos fechar ela pra qualquer pessoa entrar e sair. Vai precisar de uma autorização muito forte pra isso. Tá. Pedrux, lembra. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. Se tiver novidades. Ah, por sinal, é... eu tava te ligando da outra vez, só que eu não tinha meu número de telefone, né? Eu, eu, eu registrei meu número. Meu número é esse daqui, ó. Sempre que quiser ligar pra mim, 1337, tá bom? Tá bom, tá bom. Você sabe o meu, é 0800, 0800, tá bom. Bom, a gente se vê depois, Pedrux. Vou fazer meu quarto. Beleza, tchau. Gente, tchau. Tá bom, agora que já falamos com o Pedro, já já eu, fa eu faço o meu quarto, como eu falei antes, eu preciso urgentemente começar a separar as coisas para fazer essa muralha. Eu preciso que seja uma muralha forte, alta e que proteja tudo. Outra coisa que eu preciso também é prover tudo que a cidade necessita. Então, o que cidade pode precisar? Comida. O Pedro que tem a fonte de comida dele ou também. Porém, eles não tem mais como, como plantar agora que não tem mais ovos, né? Sem falar que eu, eu, eu sei que o Pedro vem a casa dele, então não tem mais a plantação. Então vai acabar o choque de hambúrguer. Água, eu posso fazer um lago. Tem muita coisa. Peraí, tem alguém vindo ali. O, Delete. o que ele quer? Delete LG. O, oi. Tu, tudo bom? Mano, vem cá, vamos conversar Bom não tá não, né, LG? Como assim? O que aconteceu? Oxi, o, oxe, o que, que aconteceu? É, o que aconteceu? Me conta Ué, LG, eu acabei de entrar ali e vi a sua, a sua casa destruída Ai, Ainda bem que era isso, então, que você ia falar Meu Deus do céu, Dalete Você não tem você ideia, tá bem? mano Não, não, não Tá tudo desabando, Delete. Ó, oh, primeira casa do Apu Agora a minha casa Os meus pinguins estavam lá O quarto do Juninho tava tudo. lá Todo Pera, mundo morreu tudo. tudo já era, não sobrou nada Nossa, o Apu, ele conseguiu tirar os pets dele Você não conseguiu Foi Não você foi pego de surpresa? Foi, t -t -tava, tava de noite, tava chovendo. E daí, do nada, quando parou a chuva, só tinha a nave. E daí eu ia pra lá, só que eu, eu, eu, eu, eu telefonei pro Pedro, que escutou o um telefone aqui. E daí, do nada, ele só falou, corre. E do nada, eu vi um barulho, explodiu tudo. E daí, quando eu voltei pra cidade, eu descobri que a delegacia tinha sido invadida. E o Tuguinho escapou de lá e, e tem pessoa ferida. E... e a cidade corre perigo, uma tá muita coisa Caraca, acontecendo, mas... Eu tô ficando meu Deus, louco. Eu... Gente do céu, isso... só de você me falar, eu já tô ficando louco. Meu Deus, da Cara, da é de homem só. Meu Deus do céu. Tá, escuta, eu sei que você tem a NASA, eu tem tudo, mas você vai ter que abandonar sua vida. Mas como? Por quê? você tem sua tecnologia? Você dá um jeito de, de fazer um, um míssil forte para ajudar a proteger a cidade, não sei, alguma coisa assim, urgente com os cientistas e, e pega aqueles seus portal que você vai pra lua pra onde você quiser e você tem que, você vai ter que dar o um jeito de fazer eles na cidade, você vai morar na cidade a partir de agora, mas todo mundo vai morar na cidade acabou essa brincadeira, eu vou fazer uma muralha eu não quero mais ninguém fora, a gente precisa estar seguro, eu preciso poder proteger todo mundo eu, eu, eu não quero mais ninguém ferido, Delete, eu não tô aguentando não, eu, eu vou fazer, tão sei que você mandou eu, eu, eu, vou, eu vou tentar correr atrás de alguma TNT, algum míssil capaz de destruir tanto essa nave, quanto a base dos alienígenas lá na lua, porque eu descobri que eles ainda estão vivos, pera o Quê? Sim, eu descobri que parece que tem um chefão um, É como se fosse um rei Ele é muito maior Eu acho que ele é do alto de uns quatro blocos, LG Tá, pera Aqui, na, aqui na, na terra ou na lua? Na lua Lá naquela base onde né, foi resgatar o house Leth. Eles estão se reconstruindo, LG Se você precisar de mim Eu tô disposto pra tudo E se você precisar de alguma permissão Pra alguma coisa aqui da cidade Você tem total aprovação pra fazer o que quiser Só acaba com eles, Delete. Né, eu, eu vou ver se eu consigo dar um jeito de pegar aquela supernova Aquela TNT Mas até hoje não se sabe como que faz pra conseguir ela Olha Descobre, dá os seus pulos Se precisar de atualização, você tem a minha Pode ensinar o meu nome embaixo E nem que precise explodir a lua no meio Você tem total apoio da minha parte, tá bom? Eu coloco minha mão no fogo por ti, Dalet Mano, é muito bom saber disso, LG E ó, quando eu precisar de ajuda Você vai comigo lá pra nós fazer isso aqui junto, viu? Tá bom, agora só me ajuda, Dalet Eu preciso ficar calmo Eu, eu não posso sair assim, eufórico, louco Na frente do, das pessoas da cidade, dos moradores Senão todo mundo vai ficar louco igual eu tô Não, não, fica tranquilo Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa pra você? Eu não sei, eu tô, eu tô com saudade dos meus pinguins Eu... O Juninho tá bem, pelo menos? O Juninho tá no bunker. Eu fiz um bunker pra proteger todos os alienígenas que nós resgatou. Eu posso visitar ele? Pode. Vem cá, me, me siga. Eu, eu acho que vem um pouco da, um pouco da, das pessoas que me importam vai me fazer bem nesse momento, sabe? Então, o Juninho eu coloquei junto no bunker lá, porque, velho, eu, eu tava dando uma olhada. Eu medi o diâmetro da explosão. Então, eu fiz um bunker um pouco distante da, da NASA ali, sabe? Ah, sim. Então, então, ele não fica nem na cidade e, e, e nem na sua base. É, na verdade, ele fica lá na minha base, só que fica lá no fundão. Vem cá ah, pra você ver. Ah, uma explosão já não pegaria, né? É, aí. Se, se, se, por acaso, a nave explodir a minha base Não vai pegar lá no fundo, sabe? Sim, não, eu, eu entendi fa Faz sentido Olha só, LG Se os alienígenas explodirem lá Eu acho que não vai chegar nessa parte, né? Se, é, se, eu acho que não se... Ah, é, porta... é pedra reforçada? É pedra reforçada Eu ainda preciso reforçar lá dentro Mas vem cá, ó Vou abrir com meus olhos Não, não você, você ainda mais... vai... Obrigado, você ainda vai dar boa Ó, oh, ah. agora a gente... Agora a gente entra Ah, olha só Eu nem falei pra você ah. eles, eles aprenderam as profissões aqui da terra, LG ah. E o G nem tá aqui Ele tá e brincando no pula-pula né? Oi, gente tudo bom, mano? Como vocês estão? Oi, Juninho. Só, só no pula-pula, né? Quero ficar <risos> aqui? Pode ficar, o pode Juninho ficar. O tá o dia todo no pula-pula, ele não sai disso. Nossa, o pessoal, eles vendem várias coisas, que legal. Sabe o que eu e o Harris fez? Nós pegamos dois ah. aldeões aqui da terra e colocamos pra morar junto com eles. E aparentemente o aldeão ensinaram as coisas pra eles, olha isso. Oi, aldeão, tudo bom? Ah, então Cara, todo esse... mundo virou amigo. Todo mundo virou amigo e eles estão trabalhando agora, eles estão super felizes aqui no bunker. Ah. É, Delete, realmente, foi a melhor decisão vir aqui, mano. Meio a todo esse desespero e caos, mano. Você conseguiu me trazer alguma coisa que me deixasse feliz que me viesse sorrir de novo, cara. Olha o Juninho brincando, mano. Que legal. Ele fez até um amigo ali. LG, eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar a porta ali, em vez de ser com os olhos, eu vou fazer uma porta de senha. Aí depois eu mando a senha pra você. Aí, toda vez que você se sentir meio triste, você pode passar aqui e ver o Juninho, ver essa galera aqui e tudo mais. Não, eu vou fazer com certeza. Você já, você já tem um telefone? Comunicador Fala o é que ele vai te dar um depois, então, e vai te dar um número para você poder usar para ligar pra gente. Daí, quando você estiver na lua, você pode falar comigo sem assim, ter que ir voltar para cá, ou, te... ou ir até lá. Ah, boa, nossa, isso é ótimo. Ótimo. Tá bom, Delete, eu, eu tenho muita coisa a fazer, mano. Então, eu, eu, eu acho que eu vou indo, tá bom, cara? Eu, eu vou indo também, LG. Bom, Delete, eu vou indo então, mano. Tchau, tchau, mano. Até depois. Pera aí, LG, pera aí. O House Oi. queria falar um negócio com nós. Calma, o, esqueci. Com que... a gente? É, o House ele tinha falado pra mim que queria falar com nós dois. Tá, vamos, vamos lá na prefeitura então. Acho que vai ser um local bom pra encontrar o House. Sim, aham, uhum, vamos lá. Ó, Delete, o House tá ali, ó. Ô, House. Ô, House. Ô eu tava batendo aqui na porta que ninguém me atendia, meu. Qual é a boa, House? Fala aí. Cara, a igreja tá pronta e tá linda, velho. Eita. Uma... Você fez uma igreja? Mas já? Fiz. Já, cara. Nossa, o DJ construtoras lá é sinistra, cara. Os mas cara por cara que é você fez uma igreja? Porque o LG pediu, não sei pra quê, mas okay, enfim, okay, eu, que, mas enfim, acho que... Eu tenho uma, uma lista de coisas que eu quero fazer pra cidade. Aqui, ó, aqui, ó vou falar pra vocês, ó. Avião, hospital já foi, é, alguns impostos, como por exemplo, pra essa loja de coisas que antes era ilegal, agora permitido, então imposto. Um pet shop, colocar árvores na cidade, agora uma igreja, que agora eu vou poder marcar como que tá pronta, uma corrida de motocross e uma prefeitura que aqui, já tá pronta. Então, eu quero fazer coisas pra cidade ficar legal, sabe? Eu, eu tenho um negócio pra falar. Ah, fala aí. Eu acho que em meio a esse caos que tá acontecendo na cidade, fazer a igreja agora não foi uma boa ideia. Mas, pra, mim, pra pensar, foi sim. A gente precisa de um ah. lugar pra reunir a galera. Não, ah. é que a gente precisa de um lugar pra reunir a galera pra, pra gente ficar firme, mano. Sim, a gente tá a passando por um momento cara. muito difícil, sabe? Tem muita gente Utopia que, que tem fé, uma fé muito forte. Eles não tinham lugar pra eles celebrar isso daí. Agora que tá tendo essa, toda essa loucura aqui, eles vão lá, ora, faz a fezinha deles, fica todo mundo em paz né, eu acredito fortemente que qualquer um merece um local que se sinta bem e confortável. Ainda mais num momento como esse, mano. Seja aqui na praça, na prefeitura, no cassino, na, na igreja, onde for, eu acho que todo, todos os habitantes daqui merecem o, o que eles querem. É, mas a gente também tem que tomar cuidado com aquele desculador que tava ali em cima, velho. Se destruir tudo, já era, mano. Relaxa, é, eu, eu vou proteger a cidade, eu tenho um plano. Mas vamos, que não volte. vamos ver a igreja por enquanto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cheguei, quero ver, deixa eu ver. Deixa ah, eu ver. Onde que você fez ela? Do lado do cassino. Ô, oh, Ross, aqui, ó, tamo perto do cassino. Então, cadê a igreja que você falou? Bom, tá aqui, gente. A igreja aqui, ó. Mano, Uou, tá pronto muito aqui. lindo. House, ela é gigantesca. Ela é baseada no Templo do Tempo, do jogo dirigido de of de Zelda, cara. Que da hora, house Mas cadê a entrada? Não, não tem nem rua. Cadê a rua? É, ainda falta fazer a rua, falta fazer toda a parte, né? Do lado de fora, falta decorar também, tá sem decoração. Caraca. Os caras fizeram só os blocos, só. É só favor, a casca grande. da igreja. Mano, é, é gigante. Não, dentro tá pronto também, mas falta decorar, colocar as, as, as cadeirinhas, né? Dá pra fazer uns casamentos uhum. da hora aqui, hein? Da, Nossa, cara. Que <risos> lugar pânico, mano. LG? Uou, olha o tamanho, isso. LG! Olha isso. Os caras é bom, os caras é bom, filho. Essa empresa é boa, o, cara. O Jonathan e o Drill tá naquele pique, mano. acústica a oh, Ah, os caras manjam oh, também, né, oh, velho? Oh, depois eu vou contratar é bom, eles né? para fazer os negócios para mim, velho. É, ó, palanquinho para colocar a bandinha, fazer aquele culto O que é essa sala aqui, Raul? Então, essa sala eu não sala sei por que eles fizeram, não, cara. Essa sala aqui, na verdade, não tem utilidade. Aí, se o prefeito quiser fazer alguma coisa aí, ó, Vamos fazer Nossa, faz alguma coisa aqui, LG. Faz um, sei lá, um show de talento. Não sei. É, realmente, esse aqui é um local bom mesmo. Eu vou, eu vou pensar alguma coisa no gente utilizar dessa área aqui, mano. Boa. Isso aqui é uma sala totalmente extra mesmo, sabe? Eu não sei nem por que eles fizeram isso. Bom, t -t tudo bem, mano. Ô, oh, house de verdade, ah. muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Ah. 10 mil por cento, né, Delete? Nossa, eu adorei isso aqui. Agregou Puxa, bastante a cidade. Uhum. Que bom que vocês ficaram felizes, porque Utopia só tem construções bonitas, né? A cidade é uma cidade mais linda que tem. Tem que fazer a coisa à altura, né? Não, John, que bom a que vocês gostaram. É hein, mano? De verdade. Ainda ali. falta decoração e tudo, mas quando eu acabar de fazer a decoração, eu chamo vocês de novo, Paulo. Não, pode chamar daí que eu, que eu quero ver, mano. Eu tenho muito interesse. Sem contar que dá uma valorizada no terreno, né? O terreno tava desvalorizado com a fábrica ali. Sei lá, boa. Né? É verdade, deve poluir <risos> tudo, né, velho? <véio>? Não <risos> valorizou o pequeno. <risos> é, o cara é, tá querendo me, me aqui, faz... é velho. Só não falo nada pro Cedratinho, porque ele tá num lugar sagrado, viu? Então, você tá sem a ver, viu? <risos> gente, que isso? Oh, sem oh, brigar, oh. sem brigar. Bom, amigos, irei me despedir de vocês dois agora, porque eu tenho coisas a resolver. E, ô, oh, Dera, me faz um favor. Lembra aquele Quase? negócio que eu falei pra você sobre a sua mudança? Sim. Explica a mesma coisa pro House, que ele vai ter que fazer o mesmo, tá bom? Até depois, gente. Eu tô até correr aqui. Tchau. Tchau. Bom, agora eu preciso falar com o Luiz pra pedir verba pra poder fazer a Muralha. Tá bom, vamos vir aqui falar com o Luiz, mano. Aliás, quanto dinheiro eu tenho? Tenho dois, duas esmeraldas, né? Ainda falta dinheiro. Luiz, Luiz, Luiz, eu não sei se você soube, mas a minha casa, a minha base toda foi explodida por alienígenas, assim como a base do Apu. E falaram que a nave já apareceu na cidade, mano. A gente está correndo perigo. Eu tô querendo fazer uma muralha para defender a cidade. e Eu preciso de verba. Eu, eu sei que eu tô meio eufórico e não explico direito, mas por favor, me dá dinheiro para comprar coisa para fazer uma muralha. Eu preciso de uma muralha para proteger a cidade, Luiz. E com isso é bom para você também, porque vai ter mais pessoas morando aqui e com isso a mais pessoas gastando dinheiro, mais imposto e tudo mais. Então me ajuda com essa. Meu Deus, que situação para proteger a cidade e ele depositar uma quantia. Vê se gasta direito, hein? Tá bom. Obrigado. O Luiz falou meio estranho, né? Bom, tudo bem, tudo bem. Vamos ver se o dinheiro chegou aqui. Vamos ver se o dinheiro chegou aqui. Tá bom. Meu Deus, ele deu 2.200 mil para nós, mano. Eu acho que não é real. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, o, o, o 200 é do salário, tá bom? Então, esses 200 eu vou depositar para minha poupança. E agora eu vou falar com o Jonathan e com o Drill. Vamos torcer para que eles aceitem esse valor aqui para fazer a muralha, mano. Eu sei que tá de noite, mas vamos resolver isso o quanto antes, mano. Eu preciso dessa muralha. Jonathan, desculpa atrapalhar você, Jonathan, mas fala com o Drill. Estou olhando a pouco, mas ah, tá, tá. Drill, Drill, eu preciso de muralhas na cidade para ontem. Muralhas fortes, gigantes e resistentes. Eu tenho aqui 2000. mil. eu preciso das muralhas para agora, tá bom? Conto com você, o dinheiro tá aqui comigo, ó. Você pode passar na prefeitura cobrar quando quiser, só faz as muralhas até amanhã cedo e me chama. Pode usar o bloco mais recente que, que você tiver e se precisar pede a minha ajuda. Agora que ele já aceitou o serviço, eu só preciso arrumar algum tipo de muralha para mostrar para ele, mano. Eu vou pensar alguma coisa. É, é isso, é isso. <música> Bom, notícias novas e boas para vocês. Primeiro, é, Jonathan e Drew já entregaram a primeira prévia da muralha. Eu gostei muito. Eu vou dar autorização para eles e vou dar o dinheiro para eles poderem fazer em toda a cidade. Mas antes, vamos tirar esse cartaz aqui, não, Jamie? Não tirou, na né, tira para ele. Pronto, Jamie. Agora, enfim, contemplem a nova muralha de Utopia. Bom, como vocês podem ver, a muralha é bem grande. Porém, é só o começo. Eu vou dar autorização para os meninos fazerem a muralha em toda a cidade. Para assim a gente estar tá protegido de tudo que vier e do que for necessário. Então, bom, acho que vou trabalhar um pouquinho. Em breve a gente volta com mais muralhas.